E aí galera, beleza de tá com Vocês com mais um vídeo, estamos aqui e a cada dia esses vídeos ficam melhores, mano. Dá um ligo nesses gráficos, fenomenal, simplesmente sensacional. E o negócio é o seguinte, GTA 6 terá esses gráficos? Bom galera, nós não sabemos, até porque sequer foi... Anunciado alguns vazamentos e tal, vazamentos legais aí que pode se passar em 1970 e você evoluindo ter missões no Brasil, etc. Mas esse canal ele consegue tirar o máximo, o máximo do GTA V, mano. Isso é um GTA V, simplesmente GTA V com gráficos absurdos. Lembrando, galera, que eu nunca subo em 4K, porque... É, o canal, o, a internet não, não suporta, mas você pode ver o vídeo em 4K, porque eu vou deixar ali na descrição. Negócio é o seguinte, queria dar algumas informações, eu tô pra mudar o horário dos vídeos. Antigamente eu postava um vídeo uma hora da tarde e o outro às nove e meia, certo? E... Acontece que eu acho que esse horário tá ficando um pouquinho tarde e às vezes quando eu não consigo subir 9 h 30 eu acabo subindo um pouco mais tarde ainda Eu tô pensando em diminuir, sei lá, pra 7, 8 horas da noite, beleza? Não sei se vocês estão de acordo, se vocês estão, comenta aqui embaixo Ah, talvez eu, eu diminuir até mais, até pra 6 horas, não sei, eu vou nessa 6, 7, 8, acho que 9 h 30 tá um pouco... Tarde. Mas é isso aí, bom, o que, que vocês estão achando desse vídeo Simplesmente Sensacional Sensacional Parece que em algumas áreas O gráfico tá melhor Ó, esses assim O gráfico fica Extremamente louco, mano Olha isso Nossa, mano Viu as músicas ali? Essa é a parte do Caraca, tá muito lindo, véi é a parte do... Como é que chama? Da Grove Street, né? Se eu não me engano, é a parte da Grove Street Family. Grove. Grove ou Grove, sei lá. Ó, esse carro aí é do Need for Speed, né? Most. Quem lembra do Need for Speed? Tinha esse carro aí, ó. Most o Waster, sei lá. Ah, baixou um filmezinho aqui. Vamos lá, Olha, maluco! Que lindo, cara! Caraca, tem que mostrar mais daquele jeito, velho. Olha só, velho. Mano, isso é um GTA, velho. Muito, muito, muito lindo, velho. Impressionante Impressionante Caraca, moleque Ó o Pagani, o Carro que foi inspirado no Osiris, né, que é um carro que os caras Gostam muito de correr Mano Propagandinha aqui, deixa eu tirar no uso aquele bagulho do, do YouTube que você bloqueia as propaganda, não o Adblock, né, que é um esquema que você assina no YouTube aí você não você não vê propaganda. Olha só, cara. As cores ficam bem vivas, né? Eu vou ficar absurdo, né, cara? Ficar, ficar animal, mano. Muito lindo, muito. Ó. Oh. Opa, dando uma quedinha de frame aqui embaixo, ó. Não sei se vocês perceberam. Baixo do, do áudio, ó. Eu queria subir esses vídeos em 4K, cara. Mas, mano, pesa muito, velho. Pra, pra... A internet não suporta, cara. Se eu tivesse uma internet de 50 mega de upload, 100 mega de upload... Eu até subiria, galera. Até renderizaria ele em 4K. Isso e colocar em 4K pra vocês. Até porque em poucas pessoas na... aqui no Brasil também tem uma internet que consegue. Se você for ter um 4G aí e abrir um 24K, já era a sua internet, velho. Internet aí é. Vai pro taco, rapidão. Pouca gente tem condições, né? De ter uma internet que você consiga ver vídeos em 4K. Que realmente pesa, né, mano? Mas... Acho que 1080 dá pra você ter uma noção também. Eu não sei como é que fica depois o vídeo. Sinceramente, eu não vejo, mano. Fica na qualidade que eu vejo aqui. Porque, mano, na moral, fica absurdo isso velho. Simplesmente... Sensacional. Então, galera, recapitulando. Acho que eu vou diminuir aí o horário dos vídeos, tá? Vou ter que me programar aqui porque eu tô... voltei a fazer academia. Eu tô aí na tarde... Então, às vezes, o... quando você começa a fazer outra coisa, cara, fica tudo desregulado, mano. Então, tem que regular tudo certinho. Caraca, olha esse gráfico, mano. Olha esse carro. Muito louco, né, velho? Demais, mano, demais. GTA fica... Fica outro GTA. GTA. que é o um Supra? É um Supra, né? Carro que o Brian Curtia pra caramba, né? Olha isso, velho Caraca, que carro é isso? É uma Ferrari? Uma Ferrari Eu Me amarra nos carros, mano Os carros é muito louco porque ficar com esse gráfico fica muito louco. Fica, fica polidinho a rua, né? Se abrir o GTA seu normal aí, mano, você vai ficar abismado. Porque a parada é bem, bem diferenciada mesmo. Eita. Ó o monte Healer ali, velho. Show, show. Muito beautiful. Vai aparecer um anúncio aqui, ó. Tá vendo? Anúncio em 3, 2... Cortei. <risos> Caraca, a Lamborghini, velho. Mano, o tempo de fechado... É o que eu mais curto, mano. Chovendo também fica bem legal. Mas é isso aí, galera. Acho que o gráfico do GTA 6 será assim. Eu acho que não. Mas... Quando sair pro PC... Caras usando mod e tal, de gráfico. A parada vai ser. bizarra, mano. Bizarra, bizarra. Vai ser tipo. bagulho. ou BMW, mano. Que louco, velho. V de BMW. Se eu tivesse uma grana, eu comprei um assim, ó. Não aquelas baixinhas, não. para um. um SUF. Um utilitário. Esportivo. Quem não sabe, veículo utilitário esportivo. Que é esses carros aí que a galera ultimamente vem comprando bastante, né? Eles são grandes e tal, espaçoso. Eu me amarra nesses carros, cara. Tante carro, mano. Isso aí é um Civic. Civic hatch. Não, vem, não tem no Brasil esse carro... Nunca vi, pelo menos na minha cidade eu nunca vi um civic desse. Lindo demais, né? É um Mustangão, né? Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Só pra avisar vocês aí do horário dos vídeos. Talvez amanhã já saia um pouco mais cedo. E é isso, galera. Continue com o finalzinho aí desse vídeo que tá sensacional. Eza, até a próxima e fui!